Uma equivalente, né? uma equivalência lógica, a proposição, se eu me cuido, então sou saudável, está contida na alternativa. Então, vamos lá. Ficou muito claro aqui para gente que é uma questão sobre equivalência lógica do sem então. Beleza? É uma questão de equivalência lógica do C, então. Interpretou, resolve. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Aí entra em cena a segunda técnica. É através da segunda técnica que você vai aprender as malandragens. Então, qual é a malandragem para resolver esse tipo de questão? Qual é o mantra MPP? Por falar em equivalência lógica, já tem que estar na cabeça do aluno. Temos duas. Acabou. Temos duas. Equivalência lógica. Temos duas. Pode ser a primeira. Chamamos de equivalência 1. Um, ou pode ser a segunda. Primeira equivalência. mantém o C então na frase. Nega tudo. Depois inverte. Equivalência 2. Equivalência do Neymar. Bota o Neymar para jogar. Nega a primeira... Ou mantém a segunda Nega a primeira Ou mantém a segunda Aí vamos lá É tentativa Vou tentar aqui a primeira Começa sempre pela primeira Aí vamos lá Mantenho sem então na frase E nega tudo Eu me cuido Vai ficar eu não Me cuido Sou saudável Não sou saudável só que para ser equivalente, tem que negar e inverter. Não é isso? Negar e inverter. Então, fazendo a leitura aí da negação, perdão, da equivalência, da equivalência 1, como ficaria a estrutura? Se não sou saudável, então não me cuido. Se não sou saudável, então não me, não me cuido tem isso nas opções sim ou não coloca aí para um bate-papo tem essa estrutura lógica nas opções sim ou não coloca aí para mim no bate-papo você encontra isso nas opções sim ou não o marcão não tem isso nas opções não existe essa estrutura nas opções então qual é a conclusão que você chega que não é a primeira. Que não é a primeira. Que não é a primeira. Então, se não é a primeira, com certeza é a segunda. O que, que diz a segunda regra de equivalência? É a regrinha do Neymar. Bota o Neymar para jogar. Aí, vamos lá. Qual é o bizu? Troco o C, então, pelo ou E boto o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Nega a primeira. Nega a primeira. Mantém a segunda. Então, negando a primeira. Eu me cuido. Vai ficar eu não me cuido. Então, fazendo a leitura. Eu não me cuido ou sou saudável. Aonde tem isso aqui nas opções? Na letra C. Letra C de churrascão.